Você deseja recrutar pessoas, vender produtos, utilizando todo o poder da internet? Pois bem, você precisa entender de apenas duas coisas. Construção de autoridade e aumento de audiência. Calma, isso é simples e fácil de fazer. Quero te explicar. É, por exemplo, se você tem um negócio físico, você precisa construir a autoridade do seu negócio, da marca, como se comprar uma marca que você confia, conhece e confia e precisa que as pessoas olhem para essa marca, ou seja, você precisa construir a tua autoridade e aumentar a audiência diariamente, é como você ser uma espécie de celebridade na internet e aumentar a percepção do teu nome todos os dias para que as pessoas perguntem o que você faça, olhem o estilo de vida que você vive, a positividade que você passa através da internet e assim você pode recrutar pessoas através da internet e vender produtos todos os dias. Mas calma, não tem nada de difícil nisso. É, você precisa simplesmente apenas seguir alguns passos, que eu vou fazer um treinamento gratuito e vou te explicar. Mas antes de passar o treinamento gratuito, é, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leandro Fonseca, eu sou graduado em Marketing, eu tenho um Master Business em Gestão Estratégica de Negócios e o meu CRAL 1927. E olha que incrível, se uma organização é, quase que 100% pela internet, uma organização que tem mais de 20 países, que tem mais de 10 mil distribuidores, para ser mais exato, 93% da minha organização, que faturou mais de 5 milhões de dólares e que me permitiu uma vida é, incrível. Por exemplo, está gravando esse conteúdo de forma gratuita. Hoje, aqui de Bahamas, do Atlantis Paradise Island, um lugar realmente paradisíaco, banhado pelas águas caribenhas, gravar todo o conteúdo e te entregar, isso para mim é muito legal. E eu adquiri isso, consegui conquistar isso, desenvolvendo algumas habilidades e entendendo três pilares planejamento, execução e análise. E se você dominar esses três pilares e sete passos que eu vou te passar detalhadamente agora, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Mas calma lá, talvez você já tenha feito várias ações na internet, talvez você está executando coisas na internet, mas sem um direcionamento, porque ninguém te mostrou um direcionamento. É mais ou menos assim, se você vai sair do ponto A ao ponto B e você pode usar o Google Maps, ou até mesmo o Waze, e você está fazendo um trajeto e de repente você decide mudar o trajeto. Você fez um planejamento no mapa, no mapa ou do Waze ou do Google, e está executando. E no meio da execução você parou, analisou e mudou novamente o mapa. É exatamente isso que você tem que entender para ter resultado na internet. Você precisa planejar, começar a executar, saber analisar e redirecionar para você acertar aí o alvo com mais facilidade economizando esforço, ganhando tempo e dinheiro. É simples assim. Eu vou te passar um treinamento gratuito, apenas quando você clicar aqui nesse botão agora mesmo, clica aqui, eu vou te mandar para o teu e-mail. Então, coloca o nome e-mail e nesse botão aqui, clica aqui embaixo e lá no meu e-mail, no, você vai receber um e-mail com o meu nome, leandro, arroba leandrosfonseca.com.br, lá vai estar todo o treinamento e fica atento, domina os três pilares e desenvolva os sete passos que eu vou te passar no treinamento inteiramente gratuito e você vai se surpreender com os resultados. Clica no botão aqui embaixo e eu te encontro no meu treinamento totalmente gratuito.